O que o Evangelho pode apresentar a alguém miserável, física e espiritualmente, como eu nessa situação? Olha, já está respondido. O Evangelho te apresenta Jesus. Leia agora aí, o Rico e o Lázaro. Vale ler lá, Lucas 15, 16, 17. Aliás, comece a ler, Lucas 14, 15, 16, 17. Leia. Leia, duvido que o Espírito Santo não te bata na cara assim, ó, pá, pá, pá, pá, meu filho, panaca, meu filho, idiota, entende o Evangelho? Como é que te enganaram assim, rapaz? Eu adoro quando o Espírito de Deus me bate na cara nele. Eu amo quando Jesus me dá aquelas patadas assim no meio do peito, sabe? Ele vem igual aquele leãozinho. <risos> Meu Deus, como eu tenho sido salvo pela graça dessas patadas. Que elas te alcancem, meu irmão. E aí? Tenho que esperar o reino de Deus apenas na eternidade Sim. e aceitar essa vida hoje? Se esperarmos em Cristo é eu, só, só para essa vida que Não, somos não leu, Evangelho. É. É, esse pessoal fica lá. É, olha, quem leu? e creu na teologia da prosperidade, não conhece o Evangelho, porque quem conhece o Evangelho, jamais entra na teologia da prosperidade. Então, por isso, eu só vou me repetir, ele não leu, ele não começou ainda, ele não começou, ele tem que se converter, começa aqui, mano, Mateus, não, é um bom começo, Marcos, Lucas, é, João, Atos, Romanos, Coríntios, valendo, termina no Apocalipse, aí depois lê de novo, lê de novo, você vai se converter, porque até agora, não tem Evangelho na sua cabeça, tem crenças, crenças, não tem evangelho